vai estudar o comportamento dos vivos diante da morte naquele período. E aí, o segundo capítulo não só me fez chegar a, essa, essa, a isso, a essas atitudes diante da morte do Macaense, e, e a preservação, e a memória, né? isso, o que isso vai dar no imaginário, mas me fez encontrar os fluxos migratórios que apareceram no município. Né? Desde os suíços, e aqui eu coloco os japoneses que pouca gente sabe no final do século 20, no final do século XIX, no início do século XX, eu encontrei a imigração japonesa através desse túmulo. Isso é um do Yamagata e sua é família né, que moravam aqui. Então eu descobri aqui ó, que a história dos imigrantes japoneses em Macaé data do ano de 1906 e 1907. E isso é anterior à vinda do Kassato Maru. Kassato Maru é o que São Paulo disse que trouxe a primeira leva de imigração para o japonês do Brasil, ele se orgulho tanto de falar isso, correto? E que foi em 1808, né? Considerando que esse navio trouxe a primeira nova de japoneses, não é nada disso, Macaé foi o primeiro local do Brasil a receber um fluxo migratório de japoneses. Isso está na tese da professora, isso ajudou a tese de Maria <tos> Ela a com franco Inoue, ela é de serviço social, ela estava estudando a, a imigração japonesa, porque ela é casada com, com um japonês, o Inoue, de um japonês marido dela, e agora ela fez um pós-doutorado em História, então ela também se tornou uma historiadora. Então ela tem essa tese, eu acho que essa tese está disponível na internet, que ela mostra como esses japoneses chegaram aqui e quem eram eles. Né? E citando, eles aqui fizeram uma, uma fábrica de fogos, eles não ficaram aqui por causa das enchentes torrenciais que tem na serra, que levavam as plantações todas, eles não ficaram. Mas em 1908, 1910, eles estavam aqui. Quando houve o Centenário, eles criaram aqui uma fábrica de fogos de artifício. E quando, quando aconteceu a comemoração dos 100 anos, do Centenário, da abertura dos forros às Nações Amigas, o espetáculo filotécnico foi feito por, por esses japoneses, daqui, com seus fotos.